Olá pessoal tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma raridade lançada aqui no Brasil apenas no formato VHS. O Fantasma do Shopping. Sim, um filme de terror inspirado no clássico O Fantasma da Ópera. E claro, como se passa no final dos anos 90, foi ambientado em um shopping center. Não é muito difícil conseguir essa fita, então fica aí uma boa dica para quem gosta de terror. Então pega pipoca, o refrigerante e vem comigo! O Fantasma do Shopping, lançado em VHS pela Band Video em 1989, foi dirigido por Richard Friedman e conta a história de Eric, que aparentemente morre num incêndio um pouco suspeito após salvar a sua namorada, Melody. Um ano depois, um moderno shopping é construído no terreno da casa incendiada. Roubos e assassinatos começam a acontecer nesse shopping, onde Melody arranja um emprego começa a ser vigiada e, digamos assim, protegida por um cara mascarado. E como as mortes dentro do shopping acabam aumentando, o um jornalista acaba se envolvendo na investigação, ao mesmo tempo em que Melody é perseguida por um misterioso cara. No elenco temos Derek Heidel, que também é dublê, Rob Espes, Paulie Shore e Kari Kennel. E aos fãs desse filme, uma curiosidade. O shopping utilizado nas filmagens externas foi o um shopping real, o Kirkgate Shopping Mall, localizado em Bradford, na Inglaterra, que após vencer uma disputa judicial, não foi mencionado nos créditos finais do filme. Já as cenas internas foram filmadas em Sherman Oaks Gallery e no Promenade Mall, ambos em Los Angeles, na Califórnia fantasma do shopping é o mais belo exemplar do terror slasher, com direito a muitas mortes criativas e a uma dúvida, será que Eric sobreviveu a incêndio e voltou para se vingar? Então, vocês já assistiram a esse filme em VHS e possuem essa fita na coleção? Aí, ah, como eu sou muito fã desse filme, eu estou procurando o pôster do lançamento em vídeo dele. Quem tiver à venda e que seja original, entre em contato comigo. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para saber quando outro vídeo estiver no ar, curta e compartilhe esse vídeo e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!